No episódio anterior. Se liga fester trot, punho rápido. Olha aí. Ah, cara. Vai até aqui das X6 vem até aqui né? tem que acertar né filho Não começa a drenar Você me deu um bullet agora Ah Durval, mas você não gosta do têngulo Calma que eu vou explicar Você tá vendo essa peça aqui ó ó? Esse suporte É original Cava Racing Pra colocar o amortecedor Orilingues Eu ganhei isso aqui do Paulão O amortecedor aqui ó porque o meu foi-se, certo? O amortecedor, até que ele tenha um jeito, mas o suporte se foi. Então o que acontece, filhos? Eu ia comprar um. O, ó, meu seguidão aqui. Ó. Vamos lá, ó, só para você ver. Olha a diferença de ângulo, tá vendo? Eu gosto desse ângulo aqui. Ó. Tá vendo que aqui é menor? O ângulo. Então, é assim, ó. Eu usei um ano aquele amortecedor, até mais. E serviu viu muito bem, foi um luxo. Então quem tem pode ficar tranquilo, eu comprar outro igual, mas como nós estamos poupando dinheiro e veio no presente, então eu vou usar, mas quem tem fica tranquilo, que me serviu muito bem, é um almecedor nota mil. Fala do cabilho, do cabo, o que, que você achou? Ele vem grande, acho que ele vem uns 40 centímetros a mais, a gente é. cortou, ajustou o tamanho, vem os terminaizinhos aqui. Né, que a gente monta no esquema E, e é dominó original, hein? Ah, Itália. É Itália, Itália mesmo. A manopla é dominó. Mas o punho é dominó. É que você jogou fora, né? É sobrou do cabo? Não, mas eu queria. Aqui, mas rapaz. Mas rapaz, olha aí. Tem duas rodanas, né, pra brincar. Qual que você colocou lá? Você colocou a menorzinha? A mais curta, eu deixei mais curto. Aí sim, é agressivo. Deixou. Dá oh, Esse acabamento ficou sensacional, velho. É? Dá mais uma igual você tinha feito antes e voltou. O um pelinho. Pra lá ou pra cá? Aí, vai. Aí. Pô, oh, tá alinhado até demais Padre. Ficou animal. Bom, Deixa comigo. Tá então uns vai. Ele chegava perto de mim e me peidava todo, né? Você é bom pra caralho fazer merda, hein? Ai, é, caraca. A porra do fio no mapa, que caralho, desintegrou. Então tá um luxo pra pegar você aqui com o método bem Não, e quando eu comecei a trabalhar com ele, que ele subia a rampa? Desse jeito. É, então. Eu já não enxergo mais nada aqui. Assinar? Né? Com capacidade pra fazer? Não faz. Aperta <risos> aí. Você tava na cadeira? <risos> Quanto tempo você ficou na cadeia? Mas o. <risos> mas <risos> qual, mas qual, qual que é o significado disso aí, Dudu? Do... Ele só perguntou assim, aí imagina, o cara falou, agora eu vou perder a moto, perder tudo, né? <risos> Ai, caraca. Felipe, solta o ajustador do retorno aqui, ó. Só o retorno. A tá cacheada já ou não? Não, não. 8 e 10. Retorno é esse. É. Eu ia dar a resposta. resposta. Podia que acelerar pra frente aquele vira o retorno. Sabe que tudo nessa vida tem volta, né? E pode ser imediatamente, irmão. Por favor. Oh, o padre falou que o cabo veio bem maior. É, é universal. O é Que? Tem alguma coisa enroscando na borbola. Só tem O cara não sabe torçado de chassi? Não sente aqui, ó. Sou homem, caralho. Se bem que você for mostrar um vídeo desse. Eu vou colocar, vou colocar. Eu vou colocar, vou colocar. Vou pegar vou pegar os melhores momentos aqui. falando merda, irmão? Aí você pega e me põe na internet. E quando ela chega lá na loja, fica perguntando. <risos> <risos> Não. Luxuoso, hein? ficando uma pelúcia, né? E o pai não, não ter feito absolutamente nada isso é incrível, não é? Certo. isso. É. Não é mentira, ah. oh. Aí sim, mano. mundial, as motos são 100% desmontadas e até o chassi é lindo. Deixa um minuto pra galera responder aqui embaixo nos comentários. O padre quer responder? Não. Não quer se apresentar? tá beleza fala aí fala aí por que irmão que desmonta é tudo quando você lava então você detecta uma possível trinca no chassi e outra tudo foi desmontado e tudo vai ser remontado então vai estar 100% para quando ele pôr a bunda em cima e tiver que acelerar a moto vai estar tá conferida e okay. olha aquele vídeo da da KTMzinha lá que você mandou no Moto 3 você já viu aqueles vídeos do Mundial os lavando as motos, os pedaços. Acabou os treinos, amigão. Baixa as portas, joga no chão, cada um sabe o que fazer. E pronto. A rabeta tá maior que o padre. Não, não tá. Foi mal pra ser descendo, é mais alto. Interlagos! O vestiu apagado. Mano, esse take aqui é bom, mano. Esse take aqui é bom. O padre alongando e você enxergando. Esse take aqui é o melhor do vídeo, velho. beleza o bagulho não pegou nem radiador, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha que luxo. Que do jeito que ele tá. Rapaz Só encosta subir ela Pode, depois dá pra gente baixar a bomba? Pode, claro Tá. Era o que pistou é. Longe Tutality. Totality Totality <risos> não falei que é a panela de freio hoje? Falou não. Hum. <risos> aqui. <risos> Esse aqui que sobrou Será que é interruptor de freio? Não que Interruptor de freio está ligado junto com o punho A antena já está Aqui Olha a é, granada. Tá. Esse frissa, aí. A Friça junto com o punho. É. Ó. Esse aí. O que não tem original na moto? A Ventonha. Cadê? É ele. é ele. É ele. Então é ele. Pronto. Ah, Valdeci. Você vai conseguir as carenagens. Ficaram prontas. E agora. Vamos montar. Detalhes, filho, se liga Divisorzinho aqui Divisorzinho aqui Calma Vou mostrar do outro lado aqui pra vocês Detalhes Que depois quando botar a carenagem vocês não vão conseguir ver Detalhes Detalhes Carinho Não existe Luxo Que é que ele existe como quadro Pá, entendeu? Né? Olha aí Luxinho Esse, Esse aqui tá ok Vamos para o próximo. Vou fazer um pouco menor aqui, ó. Para fazer um contorno um, um aqui, isso aqui. Porque esse, esse negócio aqui ama Ama marcar quadro. Isso aqui ama marcar quadro. Nasceu para isso. Só é para marcar quadro. Então a gente dá um jeitinho nele. Um jeito mineiro. Como esse cadalto sobrou colocar em algum lugar só pra depois ele cair no meio do rolê queimar fazer cheiro no motor colocar aqui aqui fazer aqui ó fazer mais um aqui, aqui. caraca no olho hein Deixa ele virar o seu filho. Faz é. só um favor pra mim agora? Pega uma chave além de vocês. Eu tô ficando muito mais tranquilo que você vê. Consegue descer um pelo? Pelinho. Pelinho. Pênalti aqui, filhos. Sabe o que acontece? Se apertar o punho do jeito que tem que apertar, fica duro. E eu tenho um problema. Nervoso no punho direito. Incha o bagulho. Aqui, ó. Incha. Percebe que existe uma ausência nesse braço, né? O bagulho é uma pedra. Só que só que me inche e me mata. No meio da corrida. Então tem que ser muito levinho. senão eu morro, padre. <risos> Então o Drill vai dar uma solution aqui, fica tranquilos. Amortecedor agora no esquema, pelho. Olha aí, que luxo. Hã? Não, é seu, é seu, é seu, é seu, é, seu pode. é seu. Fica tranquilo. Acabamos de tentar bater alguma coisa no almoço. Ah, hoje, só pra vocês saberem, é domingo, 5h20 de carnaval. Ismael, tá ah, chegando a hora. E agora, tá reta aí? né? Carreta agora. Carreta? Feliz? Se liga, Feliz. Se liga, filhos Pintura nova. Moto sprint. Moto pronta. Grifo. E a Anastácia renasceu. Hã? É? Tio Guedinha, hein? Lógico. Pode colocar o 61. Os adesivos. Fica tranquilo. Mas aqui, ó. Renasceu. Se liga. Olha. Oh, que luxo. Yeah. Olha que luxo. Agora vem cá aí, vamos fazer isso aqui, ó. Tá pronto? Tá pronto ou não? Espera aí. tchau Anastasia is back. eu is back. todo mundo is back